Bom dia, ouvintes da Rádio Interior. Aqui é o Osmar Neto, seu locutor predileto. E nós estamos de volta com mais um programa A Voz do Interior o programa que faz você acordar bem. E agora, vamos para o nosso desafio de hoje para você acordar com o cérebro funcionando, além de concorrer a uma sensacional camiseta da rádio. E a pergunta é: Em um celeiro existem porcos e galinhas? No total são 40 patas e 15 rabos Quantos porcos e quantas galinhas existem no celeiro? Podem começar a ligar Olha só, um ouvinte já tem a resposta Alô, você está na rádio interior Bom dia Bom dia, Seusmar! Pedrinho? Você de novo, Pedrinho? Mas será que só você liga para o programa? Ai, ah, é que eu gosto demais do programa, Seusmar! Disso eu sei, Pedrinho! Você liga todo dia! Mas diz aí, você sabe a resposta do nosso enigma? Ah, é claro que sei, uai. Eu gosto de fazer conta, né? Olha, eu aprendi um monte lendo os livros que o papai tem aqui na fazenda! Os livros do Mal Batarrão! Muita gente no Brasil já leu os livros de Malbataan, mas nem todo mundo sabe quem foi esse autor. Júlio César de Melo e Souza era o verdadeiro nome desse matemático que, com o pseudônimo de Malbataan, lançou vários livros que ajudaram a divulgar a matemática de um modo fácil e atraente. O mais conhecido deles é O Homem que Calculava, que traz vários problemas e curiosidades sobre a matemática. Em 2004, foi fundado o Instituto Malbataan em Queluz, cidade paulista onde o autor passou a infância. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro instituiu o dia 6 de maio, data do nascimento do escritor, como o dia da matemática. Então, Pedrinho, vamos novamente à pergunta. Em um celeiro, existem porcos e galinhas, num total de 40 patas e 15 rabos. Quantos porcos e quantas galinhas existem no celeiro? Ora, seus maios... Esse problema a gente consegue resolver com o sistema de equações lineares envolvendo essas incógnitas aí. Incógnita, Pedrinho? Você está falando muito difícil, garoto. Explique para mim e para os nossos ouvintes o que é uma incógnita. Incógnita é um número que a gente não conhece ainda. Nesse problema a gente tem duas incógnitas. Uma é o número de porcos que a gente pode chamar de P. A outra é o número de galinhas que a gente pode chamar de G. Daí é só pegar as informações que a gente já tem e montar as equações Olha só 40 é o número total de patas que existem no celeiro. Cada porco tem 4 patas E cada galinha tem 2 Então 40 patas é a mesma coisa que o número de porcos vezes 4 Mais o número de galinhas vezes 2 Essa é a primeira equação do sistema E pra facilitar, a gente escreve assim 4P mais 2G é igual a 40 Muito bem, Pedrinho mas como você disse, este é um sistema de equações lineares. E para ser um sistema, a gente precisa ter mais de uma equação, não é? Então, qual é a outra? A outra equação, a gente monta com outro dado que a gente já conhece, que é o número de rabos que existem no celeiro. Ao todo, são 15 rabos. Como cada porco só tem um rabo e cada galinha também, a gente pode dizer que 15 é o número de porcos mais o número de galinhas. E essa é a outra equação. P mais G é igual a 15 Então você já montou duas equações Uma com base no número de patas E outra com base no número de rabos Certo, Pedrinho? Isso mesmo! E essas duas equações juntas Formam o nosso sistema de equações lineares 4P mais 2G é igual a 40 E P mais G é igual a 15 Para resolver esse problema É só eliminar uma das incógnitas Quer ver, seus Maroni? O pulo do gato é multiplicar a segunda equação por 2 E ela vai ficar assim 2P mais 2G é igual a 30 Eu fiz isso porque agora a equação de cima e a equação de baixo têm o mesmo elemento, 2G E agora eu vou cancelar a incógnita G Daí é só subtrair uma equação da outra Hum. estou entendendo É uma conta de subtração normal só que ao invés de números, o que a gente tem aqui são os termos das equações. Mas, mostra direitinho como é essa subtração. É só a gente ir subtraindo normalmente. O elemento de cima menos o de baixo. Olha só. 4P menos 2P dá 2P. 2G menos 2G dá zero. E 40 menos 30 dá 10. É assim que eu cancelo a incógnita G e a única coisa que sobra é... 2P é igual a 10 <risos> Espera aí, Pedrinho Essa até eu consigo resolver Se 2P é igual a 10 P é igual a 10 dividido por 2 Então, P é 5 É isso aí, seus mares. Você acertou, hein? E como P é o número de porcos Isso quer dizer que a gente tem 5 porcos dentro do celeiro E para saber quantas são as galinhas, é só a gente voltar para uma daquelas equações do nosso sistema. 4P mais 2G é igual a 40. E P mais G é igual a 15. Como a gente já sabe quanto vale P, a gente pode substituir esse termo em qualquer uma das duas equações do sistema. Mas a gente vai ficar com a segunda, né? Porque fica mais fácil. E ela vai ficar assim. 5 mais G é igual a 15. Vai lá, Seusmar. Essa o senhor também consegue resolver, hein? Bom, vamos tentar. Se 5 mais G é igual a 15... Ah, G vai ser 15 menos 5, que dá 10. Quer dizer, então, que dentro do celeiro existem 10 galinhas. Parabéns, Pedrinho. Você acertou mais essa. No celeiro existem cinco porcos e 10 galinhas. Pode passar na rádio para pegar a nossa camiseta exclusiva. Na verdade, Seus Marquinhos, acertou a resposta foi o senhor. Eu só mostrei como é que faz, né? E não precisa de camiseta não. Eu ganhei duas só essa semana. <risos> tá certo, engraçadinho. Também não precisa tirar essa onda toda, né? Mas me diz uma coisa, Pedrinho. Então você resolve todas as charadas do programa com esse sistema de equações lineares? Sim, Seusmar. Tem muita coisa bacana que a gente pode fazer com esses sistemas. Pense em um parque de diversões, por exemplo. O dono resolveu fazer uma promoção. Adulto paga cinco reais e criança paga 3. No final do dia, a catraca dele registrou que duas mil pessoas entraram no parque. E a bilheteria arrecadou sete mil e seiscentos reais. Com o sistema de equações lineares, o dono consegue saber quantos adultos e quantas crianças foram no parque. E aí, Seus Mar, quer tentar resolver mais essa? <risos> Muito obrigado, Pedrinho. Mas essa eu vou deixar para os nossos queridos ouvintes na sala de aula resolverem com a ajuda do professor. Agora é com vocês, pessoal. E fiquem ligados em mais um grande sucesso aqui na nossa Rádio Interior.